E aí pessoal, Colosso aqui para o seu primeiro Colosso Cast. E hoje eu estou aqui com três lendas que vão fazer essa bancada aqui e começando aí pelo nosso mitológico Peri. E aí, Peri, como é que tá se sentindo aí para esse primeiro episódio? Fala galera, fala comigo, Colosso, tudo bem? Cara, tô muito ansioso para esse episódio, trocar essa ideia com a galera aqui, mas estou bastante animado também. Vamos ver o que, que vai dar. A segunda lenda aqui para compor a nossa bancada aqui é o grande Seeker. E aí, Seeker, como é que estão as coisas aí nos ares paulistas? Grande Colosso, estamos bem. Prazer falar com todos vocês aí. Eu acho que a gente vai trazer uma pauta muito importante e vai ser um papo bem legal. E aí? bastante. E, pessoal, para compor aí a bancada feminina, na, trazendo aí uma bela flor, grande Luna, a mais fera aí dos jogos retrô, a craque dos jogos antigos, né não é Luna? Aí isso entra você não pode fazer isso, não. <risos> Olá. Bacana, Bom, gente. Bora aí por, por um papo. Ele não entregou a sua idade, você apenas gosta de jogos <risos> antigos, né? É, exatamente. Não é bem assim, não. Bom, pessoal, é, apresentando um pouquinho aqui do nosso Cast, a ideia é que a gente vai trazer uma pauta que está muito em alta ainda, que é a questão da compra da Blizzard Activision pela Microsoft. Mas a gente não vai tratar do assunto só na, na notícia em si. A gente quer entrar muito no, no detalhe do monopólio, da, dos fanboys, o que, que, que, que a gente acha é, sobre esse assunto, levando em consideração esses aspectos. Mas antes da gente entrar nesse assunto, para dar um quebra no gelo aqui, nosso primeiro episódio do, que, do nosso... Porra, gente, é a primeira vez, tá? Nosso colosso. primeiro Colossocast, eu ia falar podcast, colosso cast. Vamos fazer um quebra-gelo aqui, falando o que, que a gente tá jogando. E aí, Peri, o que, que você tá jogando ultimamente aí na sua plataforma? E fala aí a plataforma que você tá jogando também. Beleza, cara. Bom, Colosso, ultimamente, cara, eu tenho jogado Final Fantasy VII Remake, Play 4, como você bem sabe, eu sou lá da turma do Play 1, eu sou velho mesmo, eu não nego a minha idade, hein? e o Final Fantasy VII foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, então tá sendo aí uma experiência de amor e ódio neste jogo, que a gente pode rodar e né, entrar nesse tema outro momento, sobre esses remakes, né? Também Sim. joga um pouco de Nioh. eu gosto muito dos jogos da linha Souls -like, ele, né? Não, é, sei, é, você, é, você, é um, você é um masoquista, morte, né? com é. sádico, eu não sei o que é que você é, não, cara. Uhum. Cara, esse cara, bicho... Você sabe que quem trabalha quem trabalha e está escutando esse podcast, sabe que o horário de almoço da gente é sagrado. Ainda mais para quem tá no home office, pessoal. E aí esse cara vem me falar de Bloodborne. E eu resolvi, né, pessoal, baixar o Bloodborne para jogar no meu almoço. Cara, foi uma hora passando raiva, sendo que eu podia estar tá jogando outro jogo maravilhoso. E o cara vem me falar que só os like é vida. Porra, Peri, eu vou te falar, cara. Essa é uma hora você tá me devendo até hoje, cara. Bom, mas tem deu uma outra chance para o Bloodborne aqui. No PC eu jogo muito Magic Arena, cara. O Magic é um card game, para quem não conhece, né? Ele tem duas versões, o Magic Online. E tem uma versão que é pra competir com o Hearthstone da Blizzard. Já que a gente vai falar da Blizzard mais, ou... mais à frente. Aí eu jogo também aqui no PC o Magic Arena. Por enquanto eu tô nesses aí. Bacana, cara. E você, Luna? O que você tá mandando pra dentro esses dias aí no seu Playstation? Olha, é, como você falou aí, eu sou uma jogadora de Playstation, PS4, <risos> mas não sou fanboy. Fangirl, né? <risos> <risos> que fique bem claro aí. É, e, mano, eu viciei num joguinho que é o mais aleatório possível. A PSN deu ele na Plus desse desse mês, que é o Deep Rock Galeric. Cara, eu joguei que esse beleza. negócio. Esse, é esse, jogo é esse jogo é bom? É, é muito. Você chegaram a jogar? Cara, é, de novo. é muito é. da hora. Vou deixar você falar depois eu complemento. Beleza. Então, eu viciei nele. Assim, ó, um joguinho assim muito tranquilo. Ele ele é simplesinho e eu, eu não consigo pontuar. Sim, joga porque isso aqui é da hora. Porque Sim. eu, eu simplesmente só viciei. Sim. E... Você curtiu e é o que importa. É, né? ele, ele é, tipo, você entra numa numa caverninha, você, você é mandado numa missão pra fazer algumas coisas lá. Aí tem missão primária, secundária, e você fica é, minerando e matando bicho. Sacou? É... Só que é, é muito da hora. Ah, eu, eu, eu viciei eu simplesmente viciei Só que assim, o. O nome inteiro... da pessoa, né? Minerar e matar bichos. Quem não quer só <risos> Cara, sabe o que, que eu acho muito é... da hora nesse joguinho? Primeiro, que assim. Hum. É, cara, eu não sou competitivo. Eu não gosto uhum. de, de, de competir, velho. Eu, eu sou ruim, me sinto mal. Teve uma época, Peri vai lembrar dessa época, a gente jogava muito Dota, Dota Raiz. Não sabe perder, véio. É, a gente jogava Dota Raiz, lá do Warcraft 3, velho, era um mod, tipo, sacou? E aí, velho, eu nunca curti, sabe, eu não sei perder, a verdade é essa. E, e o Deep Rock, é, o legal dele, cara, é que ele é, como é que fala, pô, quando você joga com os outros, cooperativo. Ele é cooperativo ah, e é gostoso, é. cara. E é todo online, tá, gente? Verdade. O detalhe é esse. Eu acho que não, não tem como jogar com bot, não, né, Luna? Não, com bot não. É, pois se é. Você for, se você for jogar no, numa comp, né, player, e se você for jogar solo, tem um, um ajudantezinho seu lá, que é o dronezinho. Isso. Ele é muito bom, é melhor do que alguns players, inclusive. É. É da hora, cara, que cada minerador ele tem um poder. São anões mineradores é, <risos> mauzões, assim, é mó da hora, cara. E, e, e é meio pixelado o, o gráfico, né, Luna, se eu não me engano. Mauzão? O personagem que o Arthur é muito mauzão. Não, mas eles... Não, cara, porque, tipo... É... Eu, assim, tem uns que <risos> três meses, mais ou menos, a, o Xbox também deu esse jogo, só que tem mais tempo. E, pelo que eu me lembro, eles faziam meio assim, uma cena meio bad boy, saca? Uhum, é, mas é assim, tem né? é assim essa é. <risos> Mas o gráfico dele, só que é simplesão, ele não, não é muito bem trabalhado e... Não que não é muito bem trabalhado, não sei, não sei falar de gráfico. Cara, cara na, na, na verdade. Não, não ligo pra gráfico, cara. Oh. Eu não tô nem ligado pra gráfico. Ô, oh, Luna, mas na verdade, assim, o que, que, que, que rola, gente, que é importante isso aí que ela falou? É, é estilo. É, é uma forma de arte, vamos dizer assim, né? Viajando é... um pouquinho, entendeu? É tipo Borderlands, cara. Eu sou fã demais de Borderlands, é, sacou? Eu, eu, eu, eu, eu, eu... É mesmo. É, é um levemente cartonizado. Isso. Levemente. Então assim, o cara É, o cara. E sabe o que, que é legal? Assim, a Luna e o, e o Seeker tem muito isso, que já conheço eles há um tempo, principalmente a Luna. Eles jogam muito online com amigos. Eu, eu não tenho muito amigo online. No, no Xbox, por exemplo. Quando eu jogo, quem eu conheço não tá jogando. Então eu não tenho um grupo, eles têm. Aí o jogo deve ficar maravilhoso, cara. Vocês se comunicando ali, pô, deve ser muito da hora. É, a real é que até um jogo mediano ou até ruim, jogado com um amigo, fica mais legal. Fica, fica divertido. Cara, fica. Essa é a maior LOL. verdade. Eu gostava de LOL por causa dos amigos, cara, mas eu não gosto de LOL sozinho. <risos> é, não é a mesma coisa, cara. Não é a mesma coisa. É... E, Seeker, o que você tá mandando também? É o, o Deep Rock também, junto com a Luna, ou não? Então, galera, eu sou um fanzaço declarado de RPG uhum. e FPS sim, sim, sim. né mas no momento eu tô jogando como a Luna falou o Deep Rocket achei legal assim não foi não, não foi um jogo que me viciou totalmente assim sabe uhum. mas assim como a gente acabou de complementar um jogo que você joga com amigos pode ser até ruim mas ele é divertido pela zoeira pelo regaço. Então, o jogo é bem bacana. Eu recomendo vocês testarem, principalmente porque eles deram de graça na Plus, <risos> né? Pra quem tem PS Plus. E. Tirando isso, eu tava jogando. Eu tô praticamente. Finali... Já finalizei a campanha principal. E tô nas últimas missõezinhas secundárias de um RPG. E inclusive já é uma recomendação pra vocês: Chama Ninokuni Wrath of the White Cold. Witch. Nunca falar, não. Ele é um jogo japonês e a história dele é muito, muito bonitinha, sabe? Ele, na verdade, a versão de PS4, porque eu sou um gamer de console praticamente a minha vida toda, uhum. e atualmente jogo no PS4. É, ele, na verdade, para PS4, é um remaster porque ele foi originalmente feito para geração retrasada agora, né? Que foi do Playstation 3. E é um jogo de RPG onde você batalha com, eles chamam de familiares. então tipo uns monstrinhos assim, é um pokémon só que diferente, entendeu? Pra console. Mas a história do jogo é bem profunda, ele trata de temas como é, depressão oh, e, e temas bem profundos, de uma forma leve, entendeu? Cara, então é um jogo bem bacana Isso é da hora, eu lembro muito daquele jogo, cara Que é estilo... Ele não chega a ser um teio não, cara Pô, Mas fala muito dessa questão de, de depressão Eu vou lembrar até o final do, do, do nosso podcast aqui Mas eu queria falar de um outro ponto aqui Saindo um pouco do tema, cara Você falou de Pokémon, cara Me vem na cabeça, cara Aquela bosta de Axie Infinity, cara vocês já ouviram falar né, do jogo NFT, velho, cara Eu é que eu joguei do Pokémon Ô, gente Cara, eu por fora cara, é. Não, a, a, a, oh, oh, velho, então já vou vou fazer esse parênteses aqui, até mesmo pra ajudar quem tá escutando o podcast É, utilidade, então, pública, cara, é utilidade pública Cara, é utilidade pública, velho Jogo NFT, cara, roleta é russa, velho É jogo pra você ganhar criptomoeda, entendeu? Ganhar dinheiro com o jogo, o jogo é uma bosta um jogo, cara, que você tipo, você compra por valores assim, pô, na época eu investi 6 mil reais, entendeu? Pra você fazer um time de três bichinhos. E consegui reaver o meu investimento e ainda vendi os bichinhos mais caro do que eu, eu tinha comprado. Então, graças a Deus, não tomei prejuízo. Mas, cara, velho, o jogo NFT, cara, tá por fora, cara. E outra, isso estraga a nossa indústria, estraga.. O mundo dos games, eu acho que perde a, a, aquela coisa do prazer. Você não tem prazer em jogar o jogo, você joga porque ele vale dinheiro, entendeu? Sim. Só fazendo parênteses, gente. É... Mas o, o intuito disso daí, desse estilo aí de jogo, é ser um jogo mesmo? Não, na verdade, o que acontece? O criador, ele cria uma, uma criptomoeda. Então uhum. essa criptomoeda do, do Axie Infinity é o Axie. E tinha uma outra hum. criptomoeda que chama SLP. Esse hum. SLP você ganhava jogando o jogo. Você podia ganhar até mais de 150 SLP por dia. E aí, cada SLP na época de alta valia tipo R$1,50. entendeu? Então 150, hum. você fazia 200 reais por dia, entendeu? Dependendo do dia. E, cara, é, é na época da alta, cara, teve gente que fez muito dinheiro. Muito dinheiro, mas assim é loucura, cara. É coisa de doido. Mas vamos deixar esse é assunto, calhado, tá cara. Isso, não porque... é tipo assim, Quem sabe, cara. Ainda bem que eu saí na hora certa. Não ia ter tomado um ferro <risos> fudido, cara. Mas vamos deixar esse assunto para um outro podcast. Uhum. Que isso aí é importante. Eu quero ainda falar desse assunto. Vou falar agora, gente, é do que, que eu tô jogando, cara. Eu tô jogando um dos melhores jogos que eu joguei nos últimos tempos e não tem nada demais. Chama é, PsychoNauts 2. O, hum. o primeiro dele, cara, se eu não me engano, esse é pro Play 3 e não o Play 2, porque o Xbox original, ele ele batia de frente com o Play 2, não era? Era isso mesmo, né? O primeiro Xbox, Nossa, né? eu acho que. Então, o primeiro saiu naquela época Cara, e o desenvolvimento do jogo, se vocês lerem a história do desenvolvimento, eu não vou falar ela toda aqui, mas, pô, foi um game indie e que, pô, não tinha verba nenhuma, aí o, o cara criador um certo dia conseguiu uma, uma produtora pra ajudar ele e tal, e cara, só que aí <risos> ele começou a trocar a parada e os caras deram pra trás, bicho. Cara, o cara teve que tirar a grana do bolso dele para pagar a equipe para continuar o desenvolvimento do uhum. jogo. E aí, com o tempo, ele deu sorte lá, conseguiu fazer um bom, bons contatos lá, até conseguir uma, uma produtoria. E aí, esse jogo, na época, cara, não teve muita repercussão. Mas, é, por incrível que pareça, nos últimos anos ele voltou a ser aclamado. Mas sabe por quê? Ele é um jogo de plataforma, 3D, né? É, você joga com o Rasputin, que é um menino, é filho de uma família de circenses, trapezistas, e ele tem poderes mentais, e aí ele resolve um certo dia virar um, um psiconaut, que é um grupo de, vamos dizer assim, não é que são super-heróis, é um grupo secreto, que ajuda a salvar o mundo, para combater, a, vamos dizer assim, as forças do mal, né? E aí ele foge de casa e sai pra tentar virar um, um psiconaute lá e tal. E o 2 aí já é continuando essa história depois do final do primeiro. E o gostoso que eu tô achando nesses jogos de, de plataforma, cara, é que você entra numa fase do, do jogo assim, cara, e ele te envolve de uma forma que você quer fazer o 100%. Pegar todos os itens... Pegar tudo que é coletável dentro do, do jogo... E, mas vocês devem estar se perguntando assim... Mas o que, que é o diferencial para o jogo ser tão legal assim? O que, que é o diferencial, cara? Sabe aquelas artes abstratas, assim, aquelas coisas psicodélicas loucas pra caralho, cara? Pô, é, o jogo é todo assim... É mó viagem, por exemplo... Tem um cara lá que uma hora que o cara perde o cérebro... <risos> Aí o cara fica todo retardado, né? Aí o cara fica assim, TV, TV, querendo ver TV, saca? Tipo assim, fazendo uma zoação com a sociedade, o tempo todo o jogo dá um, umas espetadas, cara. Aí você entra na mente das pessoas assim com seus poderes e você consegue enxergar como as pessoas te veem. Aí tipo assim, você entra no, no, na cabeça do moleque que é colega de sala seu porque você vai lá pra estudar na pra ser um psiconauta lá e tal, você vai pra escola estudar. Aí você entra na cabeça de um dos colegas seu e dá pra você ver como que ele te vê. Ele te vê como um monte de bosta fedorenta assim, entendeu? É mó da hora, cara. A sua mãe te vê como um bebezinho, a sua avó te vê como um super-herói. É muito da hora. O jogo é muito legal. É, quem... eu, eu não sei, cara. Eu até esqueci de pesquisar isso. Mas eu acho que esse jogo, ele é exclusivo do Xbox, cara, eu acho que é, e tá gratuito pela Game Pass, tô jogando pela Game Pass. É... Vai ser um dos assuntos de hoje, em relação a Blizzard, Microsoft, Sony e tudo mais, mas cara, quem, quem tem aí um Xbox, vale a pena... Corre atrás, baixa lá, dá uma chance. É muito gostoso o jogo, cara. Tô completamente viciado tentando fazer o um 100% dele. E, e uma coisa que eu acho super legal, vocês devem, acho que vocês devem também correr atrás disso. A Luna, eu sei que sim, porque ela já comentou. Pô, eu curto muito fazer as, as conquistas, cara. Jogar jogo sem conquista pra mim é uma coisa que nada, cara. Não dá vontade de jogar. Eu não sei por causa... Ela... Ah, Seria o troféu do, do, do pé? É, exatamente, são os troféus Nossa, do, do eu Playstation eu cago hard para isso Sério, eu adoro, cara Eu não ligo pra conquistar eu... eu adoro, cara, fazer um... Eu, ganhar eu tô jogando hard junto com ela <risos> <risos> então, <risos> ó, O único jogo que eu fui atrás Foi porque eu me envolvi muito com o um jogo Que foi um jogo que até a gente já conversou sobre ele Antes de, de ser, surgir a ideia do podcast Que era o Hollow Knight que é um Metroidvania. Você me falava demais. Cara, o jogo me ganhou assim, pela simplicidade. Aí, assim, ele, ele é 2D, mas, tem, mas é bonito o gráfico, a trilha sonora é fodida demais. Pô, eu, eu usava a trilha sonora dele pra estudar, só pra você ter é. ideia, deixava ali. É mesmo? Aí Sério. Eu, assim, super recomendo, não só ela, mas, assim, acha uma trilha sonora que você gosta, ajuda na concentração ali e vai. Não. E, e, eu, e era um jogo que, como eu gostei muito do jogo, Aí eu queria fazer fazendo tudo que foi tipo, o jogo ele dá, com as DLC dá 112%, eu fiz 109, aí eu parei, tinha assim, era tipo uns boss mega fodão, eu falei assim, ah, tô velho pra isso, <risos> o jogo que eu fiquei nessa assim, de querer as conquistas, agora de resto, enquanto eu tô envolvido com o jogo, eu vou, eu vou indo, eu não jogo só pela, não jogo pela conquista, né? Eu jogo porque eu tô gostando de jogar o jogo, então... Ah, cara, eu gosto, eu gosto de uma conquistazinha, vou... Tem que admitir que pra mim faz é mim... toda a diferença. Pra mim depende muito. Se eu me apaixono pelo jogo, eu gosto de platinar. Por exemplo, pra Alegria do Peri, eu tenho a platina do Bloodborne. Ah, do Bloodborne? Oh. Sim. Sim. Caramba, velho. Mas, mas ó, mas ó, vou, vou ser sincero com vocês. Eu fiz em cooperativo... E assim, se fosse eu pegar pra fazer solo Não faria, entendeu? É mesmo, faria. cara eu E eu tô... do, do Dark Souls 3 também Por mais que eu gostei muito dos dois né Um pouco mais do Dark Souls 3 do que do Bloodborne Mas ainda assim gostei muito dos dois É, é uma platina complicada, entendeu? E eu, eu poderia classificar ela como maçante Porque é. algumas coisas são bem repetitivas Que você tem que fazer é por exemplo, alguns itens de farm, então... Mas eu sou meio que meio termo, se é um jogo que eu gostei mais ou menos assim, sem chance de eu platinar. Agora, se é um jogo que eu gosto bastante, eu tenho prazer, sabe, Diego? É, é, é porque você gosta de jogar o jogo, então você tem uma motivação extra, né, a, a conquista. Exato. Não, exatamente, exatamente. É... Mas beleza, gente, fechamos aqui com a primeira parte do nosso podcast, e agora nós vamos entrar na segunda, que é, a gente vai fazer indicações de jogos aí. Vou começar aí pelo Seeker, o que, é que você está indicando para a galera que está escutando aí, você vê? Grande Colosso, ó, oh, então, a minha indicação de hoje, ela é um complemento do jogo que eu estou terminando, inclusive no nosso Pabo de conquistas, né, uhum. e troféus, é... Eu ainda não decidi se eu vou platinar o, o jogo que eu falei antes pra você, o Nino Kuni. Sim. Mas ele é uma recomendação pra quem é fã de RPG. Eu é vou aqui. Isso, mano. É a cara do Peri mesmo, cara. É. Ele, além disso tudo, que eu falei de tratar alguns temas pesados, é, a trilha sonora do jogo dispensa comentários. Ela é muito boa, feita por uma orquestra mesmo. E Não, né? o gráfico do jogo também. Ele é muito bonitinho, sabe? Então, essa é a minha primeira recomendação. Novamente, o nome do jogo é Ninokuni Red of the White Witch A Fúria da, Bu da Bruxa Branca. Legal. É, e no PS4 normalmente ele entra em promoção. Você vai pagar mais ou menos em promoção uns 40, 50 reais. É um preço bem justo pelo que o jogo oferece. E a minha segunda recomendação, ele é um jogo roguelike, o gênero dele, que pra quem aí que tá acompanhando a gente não tá muito ligado no que é roguelike, são jogos majoritariamente arcades, onde você, cada vez que você joga uma rodada do jogo ou progride, o jogo meio que reconstrói o nível ou o mapa, e cada vez o mapa que você tá explorando é diferente entendeu? Ah, então, por exemplo, esse que eu quero indicar para vocês, ele chama Rogue Legacy. Ele é um jogo onde você tem que entrar num castelo e nesse castelo você vai matando os monstros e progredindo nele, pegando ouro e termina a sua run, vamos dizer, a sua jogatina daquele momento quando você morre e quem vai tomar o seu lugar na próxima, o próximo jogador que você vai controlar vai ser o seu herdeiro. Oh. E esse herdeiro, ele tem traços. Isso é uma característica muito peculiar e que fez o jogo ganhar bastante popularidade. Que eles têm traços físicos, muitas vezes, ou psicológicos. Então, por exemplo, você pode pegar um cara que é anão, entendeu? Um, deixar um herdeiro anão e ele vai ser de tamanho menor. Então você vai ganhar algumas facilidades. Você pode pegar alguém que tem TDAH, que vai ser mais rápido. E, e tipo, entendeu? ele pega poderes que você tinha também, alguma coisa do tipo assim, né? Só então, cada descendente tem classes específicas, então você pode pegar um descendente mago, e ah, aí você sim. vai upando essas classes conforme com, a, com o dinheiro das suas runs entendeu? Okay. No castelo. Cara, uma coisa que, que eu queria fazer um parêntese aqui, você falando de roguelike, me, me lembrou muito isso. Cara, tem a galera mais antiga, tipo eu, a gente, pelo menos eu já conversei isso com outras pessoas, a gente tem dificuldade pra entender essas coisas, cara, e até mesmo você deixa de aproveitar jogos bons como esse que você tá indicando porque não entende a mecânica do negócio, cara, sabe, e, e ser muito sincero, cara. A gente fica perdido até mesmo pra encontrar assim, um ponto de partida. Por onde que eu começo a entender esse estilo de jogo, cara? Sabe? Fica... É... Teve um que eu joguei um tempo atrás, eu, eu, Dead Cell acho que é Dead Cell é Dead, Dead Cells é roguelike, cara. Exato. Cara, eu fiquei muito perdido. Fiquei muito perdido. Eu falei, cara, que jogo difícil, cara, morre rápido, é... volta tudo de novo. Volta tudo de novo, mas é nessa pegada que o Seeker tá falando, né? É paciência, né, cara? Eu acho que tá faltando, né, às vezes. É, então... eu penso que um ponto muito forte dos roguelikes é justamente a sensação de recompensa que você tem com o grinding, entendeu? O que, que, um que é o um é grinding? É é. Exato. Pro é, roguelike é esse gênero, entendeu? Uhum. O Dead você... não tem história, vamos dizer assim, focar em uma história, desenvolvendo ali. Se é um experimento, que você cê é uma, uma, uma meleca. Cara, não exato. Mundo, e depois você vai, aí quando você é zero, você morre, te te joga fora. Você pega um outro corpo e começa de novo, é um outro mapa, outra dificuldade. Ô, oh, é, é. Outro dia eu tava xingando a Luna. Porra, como que joga essa porra desse Subnáutica, cara? Eu não, não falo o que, que tem que fazer, uai. O que, que eu faço, cara? Eu senti a mesma coisa nessa porra do Dread Cells, cara. Eu não sabia o que tinha que fazer, cara. Eu fico perdidinho, velho. Se não me falar o que tem que. Cara, isso na minha vida inteira. Se não falar o que eu tenho que fazer, eu fico perdido, cara. Na boa. Cara. <risos> isso é uma merda, cara. Braço, cara. Os, tipo, porra, traumas senhora. de Você... infância surgindo aqui. É, Você velho. Manda, porra, não sei, tem um ser. psicólogo formado aqui, não, porra eu precisar, cara. Uhum. <risos> Mas assim, conosco, esse jogo eu creio que você não vai se sentir perdido porque eu estou um pouco assim também. Eu gosto de jogos onde o meu objetivo é bem indicado. Uhum. Entendeu? Eu não gosto de ficar dando uma de. Como dizem os memes, Cherokee homes, tá ligado? Uhum. Eu vou pra Cherokee homes, é. Sei lá, basta a vida que a gente tem sobre os problemas aí no jogo. Eu gosto uhum. de ser direcionado e, e fazer os bagulhos. E, e qual que é o nome é, mesmo? Chama Rogue Legacy. Rogue Legacy, não, bacana. cara. tem multiplataforma ou é exclusivo? Ó? Tem, ele tem para PC, PS4 e é, Xbox One. Ah, Se não. eu não estou enganado, mas eu creio que sim. Vou ver, talvez, talvez tenha até lá na na Game Pass e eu tô comendo música. Mas é porque realmente roguelike Like eu fico muito perdido e a minha última experiência foi bem triste. Cara, eu, eu, eu queria tomar a frente agora para eu indicar o meu porque eu fiquei um pouco empolgado com indicações, cara e, Pô, aí eu vou indicar, mas é foda porque eu vou, eu vou indicar, acho que eu creio que é um exclusivo, gente que é o Medium, Medium, um jogo de terror que saiu, acho que só pro Xbox mesmo é, Pra quem tem um Xbox, tá na Game Pass É um jogo de terror, com câmera em terceira pessoa mas é, Como você falou, Larto, não é uma cópia de outros jogos. É, é uma pegada diferente, cara. Porque assim o jogo não é muito difícil, cara. Ele tem alguns. Ele tem, uma, ele tem um sistema que a protagonista ela pode entrar no mundo dos espíritos. Eu aqui, ele é exclusivo mesmo. É, né? Então, ela, ela pode entrar no mundo dos espíritos. E o que eu achei da hora foi a história. Eu senti, em algum momento, que tinha um quezinho ali de Chernobyl, não por causa do, do acidente atômico, tá, pessoal? Mas, assim, o cenário. É, primeiro que os nomes, as pessoas, se eu não me engano, são pessoas da região da Rússia ali e tudo mais. Mas o cenário, cara, achei espetacular, achei muito legal. A ideia, achei super original essa questão de você poder entrar no mundo dos espíritos. Achei muito da hora isso. E tem um pouco de nêmesis no jogo. quando você entra no mundo dos espíritos, e até mesmo no mundo dos vivos, fica um bicho algumas momentos te perseguindo. e Bom, eu achei original, cara. Eu achei muito legal. E a história, como é toda legendada... É, em português, deixa eu pôr a gameplay aqui que parou é, A história toda em português Isso achei muito da hora, cara Porque dá pra você entender, né Finalmente você tá entendendo alguma coisa, né Mas super indico para quem gosta aí do gênero terror E até pra quem não gosta, cara, experimentar eu Achei bem envolvente e não tem final feliz, tá Já... Não vou dar spoiler, mas o final não é total... Mas não dá pra você saber o que, que é essa porque O tempo todo você está investigando uma coisa que você não faz nem ideia do que seja. Uhum. Você não faz ideia nenhuma do que seja. Então, você fica é, literalmente perdido sem saber o que, que vai dar aquilo que aconteceu. Porque assim, isso aí eu posso falar que está bem no começo do jogo. Você tem uma um, tipo um chamado, uma visão que uma menina foi morta numa piscina nesse lugar onde o jogo se passa, entendeu? E era uma garota nova. E aí você fica, pô, o que será que aconteceu, sacou? É mais ou menos por aí, cara, pô. Sem, sem mais, gente, sem mais. É, vamos agora... Peri, já, já passou o jogo indicado? Não, né? Não, não, mas pode botar a Luna primeiro aí. Então manda aí, Luna. Tá com vontade de falar. <risos> Olha, minha indicação é um outro jogo, mas já foi, que já foi dado na peça, que é o Kingdoms of Amalu. É um RP aí, muito bom. bom. Ele. A história dele é bem, é bem da hora. O, o único problema é que ele é só em inglês, né? E tem bastante diálogo, sabe? Mas o jogo é muito bom. Ele. ele é de 2012, mas ele teve um. um remaster. É, ele tem bastante diálogo, mas isso não atrapalha muito. Ele, é um jogo muito tranquilo, um RPGzão Mas como, é, como é que é assim? Da um... hora. Um... É, é primeira pessoa, terceira pessoa... Ele é... lembra, lembra que ele jogo, é assim... Né? Ele é terceira pessoa... Nossa, eu não vou saber explicar a história dele, não. Não, não, não me preocupa com a história. Eu tô, eu tô um pouco confuso, assim, em relação à jogabilidade, como que é. Saca? É, é, eu não sei se tem algum jogo parecido, mais famoso, assim, só pra dar uma, uma noção. Ele é, ele é um estilo mais antigo... Mas você tem as suas, é, as suas habilidades, tipo, você pode escolher entre ser um, um guerreiro, um mago, entendeu? Saquei. E você faz isso escolhendo as suas armas no jogo, você não escolhe uma classe, não. Você ah, só escolhe jogar com determinada arma no jogo. Entendi. Entendeu? Ele, ele, ele, o, o jogo mesmo, no começo, ele vai te dando um tutorial, você pode ser aqui, é, é, guerreiro... Mago e o assassino que ele joga com uma adaga né? Uhum. Que é mais um, um ladino. Ladino. E... Isso. Daí, aí a história vai, vai desenrolando e, e você vai evoluindo. Elementos básicos de. Qual que é o nome mesmo, Luna? É, não, não pegou no começo também não. O Kingdoms of Malu? Não é, não, é porque eu esqueci, é, eu esqueci eu mesmo. é, a verdade é que Se você fala no começo, no final eu já esqueci Cara, não tem jeito ah, tá. Cara, eu vou até é, falar eu disso Eu escutei o, o Seeker falando O que of Amazon <risos> E eu não tinha escutado você me, me perguntando Gente, e, e o pior, cara Que eu sou assim com nome, velho é, Mas, cara A pessoa se apresenta com Cinco minutos fodeu, porque eu já esqueci a porra toda Do nome de todo mundo, cara E, e me foda todo, cara mas e aí, Peri, esse mistério todo aí pra você divulgar esse jogo recomendado aí? Ah, não tem mistério nenhum, cara. <risos> é, o jogo que eu vou indicar é o, o que eu já falei aqui, que é o Hollow Knight, já que ele entrou na pauta, que já. Foi o último jogo que eu joguei que me pegou, assim, cheio, né? Pra quem não conhece, é um Metroidvania, né? Metroidvania. Quem fala, de gente fala, Vania, tem gente fala, Vania", então, foda-se. <risos> não gostou, bate em mim, que esse cara vai revoltar. É... Mas... <risos> Uma coisa assim que eu gosto nele, de início que vi. Uma, uma, ah, antes disso, uma coisa que me fez afastar dos jogos. Os jogos ficando complexos demais. Muita coisa eu, assim, cara, eu quero só abrir uma cerveja e jogar um videogame. Exato. Trabalhei, eu tô cansado. <risos> aí se eu for jogar um jogo online, vai vir um deck que nem sei um quem vai me ganhar de mim, que eu não tenho habilidade oh, pra jogar oh, <risos> Cara, deixa eu fazer um parênteses aqui. Por favor. Lá na frente, quando a gente vai falando de, de Blizzard, do Caramba 4, me lembra de falar desse ponto de jogar um jogo, abrir uma cerveja e relaxar. Porque é, tem, sim. cara, tem tudo a ver com o que eu quero falar, não vou falar agora não. Aguarde sim, sim. pessoal que eu ainda vou falar o que, que é, do que, que se trata, porque tem tudo a ver, cara. Depois eu comento, continua lá. Então, mais isso é uma coisa assim que tipo, foi muito que me distanciou um pouco dos jogos foi isso. Os jogos ficaram complexos demais, história demais. Às vezes só quer ir lá e dar porrada no bichinho. Acabou, entendeu? Simples assim. Aí o Roland te oferecer isso de cara, ele não te dá nenhuma história. Você tá jogando com um bonequinho lá, bonitinho, ele cai, você começa a testar os botões, beleza, aqui pula, aqui bate, aparece um bichinho na sua direção, você bate nele, beleza. Então você vai abrindo o mapa, só que aí, aí beleza, ele, ele já me ganhou já aí. Sim. Só que à medida que o jogo vai desenvolvendo, aí ele vai dando elementos da história e tal, você vai encontrando os NPC e tudo muito assim, vago, tipo, você pega uma informação ali, aí, aí até ele já tá já estava imerso no mundo do jogo, aí já era, porque quem gosta do, do estilo, né, Sim. de Metroidvania, é o prato cheio. E um outro jogo também nessa mesma linha, mas com uma história mais pesada, que é o Blasphemous que nessa linha metroidvania também, só que na questão da igreja católica, o cara tem uma questão lá de... Vale a pena ver, tipo, sem sim. dar muito assim, mas é assim, é 2D também, nada de gráfico de outro mundo, não. É mais novo esse, cara? Esse eu esse nunca é ouvi falar. É mais novo, o... Vou... é um pouco mais... deve ser 2019 ou 20. Isso, eu 2020. nunca ouvi falar, não. É uma história, assim, mais pesada, gráficos mais pesados, assim, mas bem da hora também. Esse eu ainda não joguei todo. Cara, se, se, tem, tem um estilo também que é muito muito parecido. Não é que é parecido, né, gente? Mas é, é mais ou menos, assim, no estilo do roguelike é o Metroidvania e tal. Eu, cara, eu joguei poucos jogos, mas muito poucos. Eu, eu preciso dar uma chance para esse tipo de jogo. É Uma coisa que eu tô observando, cara, nesses últimos tempos, assim, que eu tô é, apreciando o videogame efetivamente não engolindo O videogame como era igual te, é, Quando era mais novo É você saber apreciar Cara, cara eu, eu vou falar uma loucura aqui Acho que talvez o Peri me entenda Ou talvez esses dois também que são mais novos Vão me entender, cara é, Jogar videogame Você tem que saber jogar Não é simplesmente ligar e jogar, não cara. Você tem que saber jogar eu, eu, eu tô querendo dizer assim Às vezes a gente fica com... É, Pressa demais para o jogo te dar uma entrega e às vezes ele não vai te dar uma entrega rápida. A entrega dele pode estar um pouco mais na frente. E eu aprendi isso demais, sabe com que jogo? Com Outriders. Outriders eu quase desisti jogar por um tempo. Depois eu fui curtindo jogar até chegar o momento que eu falei, cara, tô viciado, esse jogo é muito massa. É muito legal. Então assim, é. Preciso dar mais uma chance pros Metroidvania, pros roguelike. Eu acho que tô devendo nesse sentido, só os like também. Não, cara, esse eu nunca mais. <risos> eu nunca mais. Eu não. Isso, cara. É. cara, eu não sou masoquista, não gosto de apanhar, não gosto de morrer. Você tem que ficar repetindo aquela merda <risos> um milhão de vezes, cara. Ô velho, cara, misericórdia naquele Blue é. Porn. então, que bem que a gente tá falando disso, de. Colocar uma cerveja, sentar no sofá, botar o pé pra cima e relaxar? Sim. Cuphead. Ah, sim, é maravilhoso você quebrar tudo. Vai relaxar depois que você passar. Durante a fase, você vai espumar pela boca igual um bulldog. Exatamente. Exatamente. É. Cara, e ele é um jogo que te faz raiva mas assim, você ainda quer continuar jogando. Eu conheci o Cuphead, foi numa live sua, Colossus. Foi. Caralho, foi. que foda. Eu tava na minha época que eu tava... Ele é da hora, ele é, é gostoso. É, longe dos games. Cara, eu quero, eu quero jogar esse jogo. Eu quero jogar esse jogo. Você não jogou, né? Você jogou. Eu joguei, eu, eu comprei pro PC. Ah, tá. Não, é bom demais, cara. É, Nossa, não, muito é legal. Essa raiva sendo feliz, você é feliz passando raiva. então e, é um pouco o jogo, Não, e logo, e logo, logo deve ser né? Oi? É uma uma trilha sonora fodida. Exato, é, é uma obra de arte, cara. Cara, e, e assim, o bom é que a gente sabe que vai ter sequência, né, velho? Bem provavelmente vai ter sequência. Cara, eu queria. Ah, é, é, é? Não sabia, não, pô? Mas... Sim, já, já saiu até o, o trailerzinho já. Eles ah, tá. Uma série. Ah, Eles não, não... Praticamente. ah tá, não lançaram ainda, não, né? Da hora, cara. Oh, da hora demais, cara. Oh, velho, eu, eu, cara, eu fiquei com inveja de vocês, velho. Vocês indicaram dois jogos e me querem indicar. <risos> velho, não, na moral, cara. Tem um jogo, cara, que eu acho que ele é super, super é, injustiçado, cara. E, e, e quem já jogou vai concordar comigo. Eu, eu não sei se vocês já jogaram. O Bloodborne nesse podcast gente, não. <risos> Blood <risos> é injustiçado Não Bloodborne é uma aposta. É pelo pelo, pelo, pelo, pelo que tá hosteando aqui Cara, o, o, o jogo, cara, é apaixonante É o Kingdom Come Deliverance Kingdom Come, cara, é um jogo em primeira pessoa você passa na era medieval é, E ele, assim... Ele é como se ele fosse, cara. Não é que ele é isso, ele tem uma história, ele tem um ele, ele é bem linear e tem as lógico que as missões secundárias de todo bom RPG. Mas ele tem elementos de, por exemplo, do, do The Elder Scrolls, por exemplo, você ficar bom numa espada, você tem que bater com a espada, você tem que treinar com a espada, entendeu? E ele é muito simulador, cara. Você precisa comer, você precisa dormir e a comida no jogo faz diferença. Se você comer demais, você fica empanturrado, entendeu? Para cara, o sistema de combate dos caras é foda. é foda, é direcional. Por exemplo, se o cara te bate por cima você tem que colocar o escudo pra cima, se você pôr o escudo pra baixo, você vai ter uma porrada, sacou? Esquerda, direita, você tem que ir bloqueando assim, e o cara para se defender é a mesma coisa. E o legal do jogo, cara, é que você começa dominando muito pouco essas mecânicas, e você vê que o seu personagem é um moleque, você, você é, joga com, com um garoto que teve os pais assassinados, o cara deve ter o quê? os seus 17, 18 anos mais ou menos. E os pais foram assassinados durante uma guerra, uma invasão no país dele, na, na região da Boêmia alguma coisa assim. E aí, o, conforme o jogo vai passando, você vai aprendendo mais do combate. E aí, você aprendendo mais do combate, o, o, o Henry, que é o personagem principal, vai ficando mais forte. E nitidamente na história do jogo, você vê que ele tá se tornando um homem. Mas eu, ele se tornar um homem quer dizer que você também tá ficando bom no jogo, sacou, cara? Ele tem mecânica de... É, um... Porra, é muito da hora. Ele... A, a mecânica de... Pô, você, você jogou, não jogou? Então, só que é meio vergonhoso o motivo pelo qual eu parei de jogar. Ah, por quê? Lá vai. Ah. Eu tentei fazer uma maracutaia. O que, que você fez, cara? Tipo assim, é... eu não sei se você vai lembrar, mas na primeira cidade, praticamente... Eu sei o que, que... que você tentou fazer, velho. Você voltou lá pra roubar as paradas, tudo, velho. Isso, isso. Eu passei a mão no guardinha. Deu certo. Só que aí, é, tinha o uma exemplo, parte do jogo. É um exemplo das crianças. Que é, eu adoro Eu passei a mão no guardinha, e aí, a próxima parte do jogo, como você meio que falou, então não tem como ser spoiler, porque tá, tipo, no, na sinopse do jogo. É, não, de boa. É, bom. É, você vai visitar o, o túmulo Dos seus pais, meio que isso Ou pelo menos enterrar eles de uma maneira digna isso. E aí, acabou que Eu fiquei muito pesado Porque eu <risos> passei a mão nos no pertences Do guardinha E aí eu fiquei pistola e, e, e parei de jogar <risos> Cara, depois, cara Você pega tanta coisa, você fica com dinheiro pra caralho Mas tipo assim, o jogo, ele é muito progressivo cara. Tipo assim Ele não vai deixar você ficar rico no começo Até mesmo pra não perder a graça e é legal, tipo assim, é, teve alguém que falou que o, o, o estilo do seu personagem, em algum jogo indicado aqui agora, é de acordo com a arma que você escolhe. O Henry lá no, no Kingdom Come Deliverance é a mesma coisa, sacou? É a mesma coisa, cara. Ele, ele, você vai querer se tornar um cavaleiro lá com escudo e espada, então você tem uma porrada de, de, de armadura. É, Fodida pra você usar. Ah não, quero ser um assassino. Cara, ele mede o nível de, é, de som que a sua armadura emite. Eu consegui fazer um assassino que emitia, emitia praticamente zero de som. Então, cara, oh, é muito da hora. Oh, e depois você reclama dos jogos complexos, né? Cara, mas. É desse jogo. Não, mas ele. É ele... Mas sabe é. o que, que acontece, Luna? A diferença do King Don't Come é o capricho. Ele te ensina uhum. as mecânicas... Ele é complexo, ele é detalhista. Né? É, e ele te ensina as mecânicas devagar. Ele, ele, uhum. Por exemplo, a, a mecânica de abrir tranca. Ele vai te ensinar um pouco mais pra frente. Porque é uma mecânica uhum. difícil. A, a, a, por exemplo, eu era mão leve, cara, eu roubava todo mundo. A mecânica <risos> de roubar, cara, é ex excepcional. Excepcional, é. É assim, só jogando pra vocês terem noção, cara. Por exemplo, cara, Skyrim que tá rolando aí na tela pra vocês. O, o sistema de picklock do Skyrim é ridículo. Você pode tirar a armadura do cara sem o cara anotar. Porra, eu tava no cu. Tá louco, cara. Não tem é sentido, né? Ah, velho, tem que ter um limite. Não, você tá no nível máximo? O nível máximo é você roubar coisas pequenas sem o cara anotar. É, você tem uma chance maior de roubar arma na bainha dele. Beleza, agora tirar a roupa do cara, o cara fica pelado, velho. Porra, toma no cu, né, velho? Aí é ridículo. É o Cara, mas assim, Kingdom Come Deliverance, ele tá... tem um rumor de que uma continuação tá pra sair, deve ser esse ano, não tem nada, e o mais legal, gente, é desenvolvido por um estudo, estúdio indie, cara, com campanha patrocinada por fãs, cara. E ganhou uma repercussão... Pô... É, é, é no estilo assim, cara. Um, um, uma das grandes preciosidades que eu joguei nos últimos tempos foi é, Hellblade. Hellblade, cara, é muito sim. legal. Hellblade é um jogar. Se vocês não jogaram, pode jogar, cara. Hellblade é muito bom. eu, eu tô ligado com qualquer, é, mas eu nunca não. Não. Sei, não, muito legal. É muito legal. vocês estão me ouvindo aí que eu caí e voltei aí. Não, de boa, estão ouvindo. É. <risos> Nem parece que você eu me cago e volto. <risos> gente, vamos passar para a pauta principal desse podcast, que a gente já tá com 50 minutos de gravação. Mas cara, assim, eu tô vendo que o papo tá legal, tá gostoso e tá fluido, isso que eu acho que o pessoal que tá aí em casa escutando a gente agora, acho que vai ficar bem legal. É... Gente, e o principal nosso prato de principal de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a aquisição da Blizzard Activision pela Microsoft é, Mas a gente vai pegar muito, pessoal que está escutando a gente, o viés, mas o que, que, que, que vai ser é, do mundo, é, dos jogos eu gosto de falar gamer, eu odeio essa, essa palavra, deixa eu pausar a música aqui, porque começou um rock and roll bizonho aqui, peraí gente, deixa eu só dar um o... O rolar, cara. Não, porque deve ter porra de direitos autorais. Hum. É, mas voltando ao assunto, o, o, o, a ideia a gente dessa parte do podcast é que a gente discu, discuta questões de monopólio, o, o que, que pode prejudicar a gente. Se realmente vai configurar monopólio Qual que é a nossa opinião, a opinião de cada um aqui é, Qual que é a nossa visão relativa aos fanboys Então... Primeira questão aqui levantada Que eu comentei é... Gente, pô... Tá rolando monopólio? Eu, vou, eu já vou entrar com a minha opinião, cara Na boa, pessoal Pelo que eu li a Microsoft nem é a maior do mundo. A Xbox, eu vou falar da Xbox, né? A Microsoft também. Não é a maior do mundo em relação a jogos. Já começa por aí. É... Eu vejo que, diferentemente da Sony, a Microsoft já vem há mais de uma década se movimentando para as coisas acontecerem para ela. Para que ela consiga mais jogadores para plataforma e pô cara na boa gente nesses últimos anos eu não tô vendo movimento praticamente nenhum da Sony então assim monopólio cara muito eu tô vendo muita gente influenciadora falando que isso é ruim isso vai atrapalhar todo mundo porque é sim monopólio a, a a, Blizzard, a, a Microsoft vai ter o domínio das, das maiores produtoras de jogos. Ela vai mandar e desmantar e, e, e vai fazer acontecer. E, sinceramente, cara, assim ainda não consigo enxergar isso. Não consigo enxergar isso. Queria saber o que, que vocês acham. É... Isso é muito improvável de acontecer. Ter um monopólio. A Sony tem muito dinheiro também. Exato. E é o que você falou, ela não tá se movimentando nada. Tá cagando, pra, né, cara? Pra, pra... É, tá cagando pra gente mesmo. O serviço do, do, da PSN é bem ruim e ainda aumenta o serviço só pra gente aqui, o preço. Sim. É. Eu não vejo que, que, que vai. Vai ter monopólio, não. não cara, Todo... isso... As empresas aí estão livres pra. pra para para avançar para comprar jogo também para comprar empresa para e, e muito difícil de, de microsoft ser é, de mandar em tudo então é viaja é bastante e, e assim cara pô eu queria citar um ponto aqui que tudo bem é, por favor gente abstraiam o que eu vou falar assim eu tô, tô querendo entrar é, chegar numa conclusão em cima do que eu vou falar. É, quando a, a Ambev adquiriu tudo que era cervejaria, cara, praticamente criou um monopólio. Praticamente criou. Ela era dona de tudo, cara. Tudo que você fosse pedir num bar seria da Ambev. Não sei se vocês lembram disso. Não existia uma concorrência cara a cara. Cara, mas o que, que, que, que o mercado fez? O que começou a surgir depois disso? Cerveja artesanal, cara. Então assim, se, se a galera tá tão com medo de monopólio, se a Sony, é tipo, não, cara, a gente tem que também parar com outro ponto, de paixonite. Sony, Microsoft, que ganhar uhum. dinheiro, velho. Os caras Isso. querem dinheiro, eles estão cagando. Se a fórmula mágica da Sony tá dando certo, a bosta dos exclusivos, gente, não é que eu acho bosta. Eu tenho um Playstation aqui em casa. Antes que o pessoal comece a falar que ah, o é um babaca cachista. não sou, cara. Eu jogo o que tiver que jogar, essa merda, mas... Verdade seja um ditas. Se é a bosta da fórmula da Sony tá dando certo, tá ganhando dinheiro, cara... Elas, elas não estão pensando a longo prazo. Então, assim, tô voltando ao caso que eu tô dizendo do, da cervejaria... Começou a surgir umas, um monte de cerveja deliciosa. Que começou a buscar... A, a, a pegar mercado da Ambev cara, a Sony mandava e desmandava no mundo do, dos jogos cara principalmente depois do Playstation 2 quem era a Xbox, cara, o original perto Exatamente. do Playstation principalmente a gente e outra, cara, sabe um ponto que eu vejo que a galera esquece cara, a gente tem que lembrar que a gente é grato ao Playstation, porque o Playstation ele, ele, ele aceitava jogo pirata, cara a gente não tinha dinheiro pra comprar porra de jogo original, não, velho. Era por isso que a gente não, não, não queria saber de... Tem a... Pode terminar? Não, isso tem a ver com o que eu falei do... Não sei se vocês vou lembrar, mas o concorrente do Play 1 era o Sega Saturn, que era, era fracasso o melhor... Fracasso. Só que não tinha. Fracassou porque não fracassou principalmente no Brasil, porque era difícil piratear os jogos do Saturn. Exato. Os Exato. jogos de luta do Saturno eram... Era um rodado bem melhor do que os jogos de luta do, do Play 1. Era, era assim, a diferença era surreal. Cara, e assim, é, voltando no assunto da cerveja artesanal, vou fazer um paralelo com os jogos, cara. Quem que tá, é, há um bom tempo, nutrindo o, o, o, o, o comércio, as desenvolvedoras artesanais de jogos? Xbox, cara. Playstation caga e anda pra jogo indie, velho. O Xbox no começo da Game Pass a maioria realmente era jogo indie, cara. E até hoje tem muito indie lá. Mas é assim que você dá a força para que outras produtoras começam, comecem a ganhar dinheiro, a fazer o um nome, para poder, cara, bater de frente com as grandes que produzem jogos é, AAA, cara. Pô, e o que a Sony motivou esse mercado de cerveja, de jogo artesanal? É nada, cara. Nada. É... Se vocês discordam, cara, comentem aí, o pessoal que tá escutando alguma coisa, que tá vendo isso no YouTube, pô, eu sinceramente eu nunca vi um movimento para combater é, esse tipo de, de, de, de movimento que tá acontecendo agora, e, e não vejo que a Sony vai mudar a estratégia agora, talvez muito porque tá ficando encurralada, cara, mas vai ser a, a aquisição. Da Blizzard vai ser negativa, eu, eu vejo muito pelo contrário, cara. Eu vejo muito pelo contrário. Porque aí a, a disputa vai ficar acirrada. Se a Sony quiser sobreviver, ela vai ter que se movimentar. Fato, fato. Tem uma galera falando é, que. Tá mesmo? É, ué. Cara, tem uma galera eu falando que. Eu não quero pegar PS5 sinceramente. Não, eu, não, eu te eu falo. O final da minha lista lá, dos meus. Pontos. Cara, eu vou vender o meu. Fala, Peri. É, calma, calma nessa hora, né? As, em relação à a, a, a venda em si, eu acho sim, sim. que as pessoas tendem na internet a exagerar. Um fato, foi uma grande aquisição da Microsoft. A compra da Activision Blizzard pela Microsoft é uma compra absurda. Ponto. Isso é um fato e ninguém pode questionar isso. Agora, falar que é um monopólio, isso, isso já é Não, as pessoas a exagerando. Uhum. Assim, tem que, tão, assim tem que analisar o que ele é E o que, o que foi que é uma grande compra O oh, que é a Microsoft investindo nessa área e... Eu queria fazer uma pergunta para vocês E aí eu queria saber a, a, a opinião muito sincera de vocês A mídia especializada, cara, e tal Tá, assim, sinceramente, gente assim Eu, eu quero entrar um pouquinho na, na questão de da, dessa guerra de consoles, mas não na guerra de, de consoles burra. Tô falando assim, qual que é o ponto que eu quero chegar? Afinal de contas, a mídia especializada, especializada entre aspas, que tá falando que isso é monopólio e negativo pra, pra gente, cara. Porra, vocês concordam com, com, com a visão dos caras, bicho? E, e assim, vocês veem malícia nesse tipo de matéria dos caras? Então, Colosso, para a gente é, fundamentar aqui, eu trouxe dois pontos para que a gente deixe meio que claro a nossa visão a respeito de monopólio. Assim, primeiro ponto, o monopólio, na prática, ele quase sempre ocorre quando há uma exclusividade estatal de algum serviço. Porque, em casos contrários, é o exemplo da cerveja que você deu o mercado consegue se acertar com compras grandes, entendeu? Justamente pelo conceito básico de concorrência. Quando a gente tem concorrência, a gente tem empresas se degladiando, não porque ela quer, mas porque ela precisa sobreviver. Isso. Isso é uma lógica de mercado. Então, eu penso que considerar uma aquisição como essa, monopólio, é, é de uma inocência muito grande, para não falar outra coisa, entendeu? E o segundo ponto é que, ainda que haja possibilidade disso acontecer no futuro, é muito improvável a gente, é, pelo fato de a gente analisar situações passadas, entendeu? Uhum. E, e situações de outros nichos, onde empresas muito grandes é, tomaram uma fatia muito grande daquele mercado, mas acabaram se perdendo no caminho, ou uma outra conseguiu ganhar aquele mercado e elas continuaram. É, se é Então, é muito improvável, sabe? Ainda Sim. que a gente possa no futuro cogitar a ideia de um monopólio no mundo dos games, é muito improvável por justamente por uma análise do passado mesmo. Não é interessante assim. para o mercado ter um monopólio. O próprio mercado não vai deixar isso é. acontecer. Ele vai sempre criar um outro meio, um outro caminho, uma outra estratégia para não deixar isso acontecer. É, cara, você falou e, e, e me veio à cabeça que um caso muito real, cara. É, Netflix era um monopólio, cara. Olha aí o tanto de serviço legal que a gente tem hoje em dia, cara. É, aquela foi pioneira, a galera ela foi, não viu, viu isso, como... ela foi pioneira, só por isso. É. Exato. E a gente achava que a Netflix ia dominar o mercado, falar quem que quer outra coisa. Ué, mas as outras empresas que também tinham dinheiro... E capacidade para fazer um, um, uma plataforma de streaming boa, fizeram. E tá aí. Cara, e hoje, é, <risos> falando um pouquinho <risos> desse viés, cara, me veio a cabeça. Eu, eu, eu não tem muito tem a ver com o assunto, porque a pessoa que eu escutei falando essa merda. tava falando do Monopólio, cara. E ele falou assim: porra, a galera do Xbox tá super satisfeita com a aquisição. Mas a galera tem que lembrar que eles assinam um serviço. O jogo não é deles. Ele está alugando o jogo. O jogo nunca vai ser dele. Ô, oh, amigão. Ô, oh, amigão. Ah, cara, é assim. Oh, velho, é, é, é, ou é, é, é... Ou é mal, caratismo, é burrice da mais pura possível, cara. Porque, velho... Ô, oh, amigão, cultivo em cérebro. Ô, ô, ô, ô, ô, o que Cara, tô no Netflix ali. Sabe um, um filme que eu sou apaixonado, cara? Clube da Luta. Se algum dia eu cismar então... de, de comprar a porra do filme, cara, eu vou lá e compro. Mas eu já vi o filme e, e tipo assim, eu vou comprar se eu não gostar, eu me fudir. <risos> tipo isso que o cara tá falando, entendeu? Cara, é a mais pura burrice que eu já ouvi da minha. Gente, vamos, vamos, vamos, vamos pensar, cara. Vamos pensar até a até longo prazo. O Mas... mercado... Merc... O, o mercado vai se adaptar. É o que a Luna disse. O mercado se adapta esse negócio, o pessoal fala, não, mas a Microsoft vai ser dona de tudo, ela vai ditar as regras, cara, ditar as regras não quer dizer que ela vai cercear a liberdade de todo mundo, não, cara. Ah, mas eu vou ser banido por qualquer coisa. Cara, se você for um bosta, um idiota, você vai ser banido mesmo, cara. Ser banido mesmo, é. Não, não, não, não é porque a Microsoft é dona ou não. E, e para e injustiça, vou, vou citar um caso aqui interessante a justiça determinou que a Playstation é, desbloqueasse o Playstation de um cara lá porque ele fez uma coisa que não podia. O cara entrou na justiça e falou, não, explicou lá pro... E, e sempre, aí o pessoal tá falando, é, mas tem que pagar advogado, porra, foi, vai, vai na porra do defensor público, gente. Você vai perder tempo, mas você vai gastar um centavo. E o um moleque ganhou a porra do processo e a Playstation teve que desbloquear o Playstation do moleque. Entendeu? Hum. Então, assim, no, no, no, a Microsoft, ela vai ter as regras como qualquer outra empresa, gente. E sendo bem sincero, eu prefiro o um monopólio da Microsoft do que o um monopólio da Sony. Senão nós estamos fodidos. Ah, com certeza, com certeza, eu também. Cara, não existe um monopólio, ponta. Outra coisa. É. é, é, não, é. Não, não, porque aí a pessoa entende assim, você está querendo um monopólio. Não, não existe. O que eu, até o é. que eu ia falar é o seguinte: é. As coisas na internet, principalmente com, com o avanço das redes sociais, aí a, a, as coisas ficam muito exageradas. E a pessoa que quer divulgar um conteúdo, ela acaba exagerando, exagerando, e ela quer trazer algo novo em cima daquela notícia que já está rolando. Então tá todo mundo falando da compra da Blizzard. da compra foi vendida, foi vendida, foi vendida. Aí o cara, se eu vou falar isso, mas todo mundo já falou, então ele tem que colocar um, um passo além mais para sim pra ganhar atenção sim, sim. então é, a... indo pro... cara quê? então nós vamos chegar no ponto que eu queria exatamente que vocês comentassem é, então, então. Na, na verdade é oportunismo e mal caratismo, né velho o cara ficar falando esse tipo de notícia né eu não diria eu não diria que é oportunismo cara mas as coisas tendem ao exagero quando você fala muito dela entendeu isso Ué, é geral cara, é... porque assim fica lá o cara não tem notícia para falar tá? tem que falar disso tem que falar disso eu, eu, não vou, eu não tacho como oportunismo, não em todos os casos. Eu acho que alguns é só a pessoa querendo fazer uma análise mais elaborada, onde não tem, e acaba falando merda. sim é, No meu caso, eu não vejo como nada demais, e eu acho que não tem como, eu da minha, não não vejo nada demais, e nem tem como fazer uma avaliação disso ainda. É tudo muito recente. Foi só, foi uma grande, um grande investimento, uma grande aquisição da Microsoft, Ponto. acabou, eu como um fã de jogos da Blizzard, antes da gente começar a gravação a gente estava trocando ideias sobre isso, eu joguei lá o Diablo 1, o Diablo 2, StarCraft, esses jogos estavam, StarCraft tá abandonado, cara, o, a Blizzard tem um Dota que ninguém sabe que existe, o Heroes of New Earth, não, New Earth não, Heroes of the Storm, Heroes of New Earth era outro jogo, o jogo uhum. abandonado yes. e Heroes of New Earth a gente jogou até na nossa mas tem o Heroes of the Storm abandonado Diablo 3 não fez sucesso O outro que lançou o remake do oh. 3 também não fez sucesso então, os jogos da Blizzard então quem sabe agora tem uma imaginação dos jogos da Blizzard quem sabe a Blizzard volta com força isso é uma coisa que eu gostaria que acontecesse entendeu Sim. quem sabe Sim, aqui, fazendo uma pausa aqui, eu acho que seu ventilador tá soprando no seu microfone. Tá, calando o cão aqui. Só anotar aqui, depois eu... Ah. É... Pegando esse, que... esse, esse gancho no que você falou, cara, então assim, é, até que a gente tava conversando, cara. Deixa eu uma gameplay rolando aqui no fundo, gente, Pera aí rapidinho. Rapidinho aqui, deixa eu ver, pronto é, pegando esse gancho que você tá falando cara, assim, é, a gente realmente conversou um pouco antes aqui da gravação do podcast e tal é, só queria que você repetisse pra galera, assim, você vê que vai ter, é, pelo menos o, o, o, o, o que eu tô notando é que a gente vai ter uma Blizzard mais determinada a trazer coisas pra gente, cara né, e as... é. não, eu, eu, eu ia falar com Mas você, estava tá? morrendo, a verdade é, cara. E, e salvou, Deus, tá? Até que foi eu... um negócio de oportunidade, cara. Foi, cara, por causa do escândalo lá. porque quem não sabe, aí falando isso de forma bem é, superficial, a Blizzard ficou envolvida em mil escândalos de assédio moral e até sexual. Pela alta gestão da empresa O CEO da empresa é envolvido em vários escândalos Não sei se são sexuais, mas morais sim Ele é conhecido muito como um baita babaca Na questão do gestão de equipes e tal Gente, deixa eu trocar a gameplay aqui que Pus uma gameplay errada aqui Só um minuto Vou ver essa daqui Pronto é, então, assim, são, são vários escândalos e tal, oportunidades. E, assim, cara, falando desse viés de que os produtos podem melhorar, vou citar um exemplo que acho que vocês vão concordar. Olha o que a Disney fez com Star Wars, cara. Todo mundo achou que ia destruir. Ah, vai aparecer um Mickey em Star Wars. Cara, Star Wars, maravilhoso, cara. Cada dia saindo mais... Ah, não, uma bosta, né? não, eu que sou fã da franquia, cara. Eu não gosto e não eu continuo não gostando, mas... Não, eu, eu assim, velho. É porque você não gosta. Mas, é que, ó, mas que fato é que saiu, por exemplo, Mandalorian, cara. Porra, seriado caraca, do essa caralho, série. cara. Essa, essa série tá sendo muito elogiada, ali por... Cara. Eles são fãs. Velho, mas... velho. É do caralho. Não, não foca, velho. Porque, sabe o que eu acho legal de, dessa falando um pouquinho desse viés, você não fica, não fica focando só no principal, que é o Jedi contra o Sith lá, o sábio de luz. Ele tá focando numa outra parte da história, são os mercenários lá, os caras lá e tal, entendeu? E a Blisa já, a tá fazendo uma coisa com a né? Pegando os personagens, segundo, terceiro escalão, não tão fazendo sério. Uma série... Que promete ser muito boa, que é do Cavaleiro da Lua. É, é uma cara. Personagem e... que personagem totalmente e... desconhecido. Aí você pode fazer uma. É, olha Então, assim. Você não tem aquele. É... Tem vários, e... vários exemplos, você fala, né? tem vários exemplos, cara. Você tem vários exemplos, cara. Se a DC não se movimentar, é a mesma coisa da Sony com, com, com o Xbox, cara. Se a DC não se movimentar, a Marvel vai ficar dominando essa porra do cinema com os filmes dele lá, cara. Que eu não gosto. É, mas eu gosto de um, um ou de outro. Como... Mas tem um ponto que vai nessa linha da ideia, da ideia da empresa, que eu não gosto. Vou pegar o seu mesmo exemplo agora, um ponto negativo. Igual os filmes dos Vingadores, ali, antes da Guerra Infinita e tal. Vou pegar. Não sair muito do, que, do tema dos jogos. A Disney ela tem uma filosofia dela. É. E ela colocou nos filmes da marca. Então, um filme Vingador vai ser sempre aquilo aí. Ponto. Acabou. Aí eu acho que aí talvez, numa, num momento exagerado, é a Microsoft impor a, a visão dela em cima si, dos jogos Eu não acredito nisso, entendeu? Mas poderia ser um ponto negativo, entendeu? É, de você ter esse grande domínio de uma empresa só. Mas, de novo, é muito cedo para falar dessas coisas, tem que ver ainda como vai ser o jogo... É, Daqui a um ano a gente pode vir e reavaliar tudo que a gente falou aqui, entendeu? Porque isso não vira futurologia, entendeu? Não faz sentido. Que hoje o que nós temos é uma grande venda e eu espero de todo o meu coração que a brisa de volte, volte por cima com os jogos aí que a gente gosta. Sim, sim. É, cara, assim, e o que vocês que que estão esperando, gente, de movimento do Playstation agora, principalmente Luna, Seeker, que acompanha mais aí é, a plataforma, cara, o que vocês estão prevendo aí, que, que a comunidade de vocês tem falado, o que vocês estão achando? O que a Sony Caraca. tem feito? O que, que ela vai fazer, assim, o que, que ela vai fazer agora, cara, a partir de agora, sabe? Vai lançar o serviço o Velho, PlayStation Now? O serviço dela não fez nada. Paralisado, né? Tá a mesma porcaria de sempre, mudou nada. Não. Por enquanto, tá de bola. Ela tá só chorando, falando pra <risos> Microsoft cumprir, honrar os contratos. Blá, blá, blá. <risos> é, cara. Olha, Colosso, eu penso, cara, que é meio cedo, entendeu? Mas de pronto, eu acho que chocou muito a Sony. A Sony não esperava essa compra, entendeu? Até porque, como a gente já vem falando aqui, o serviço da Sony com a sua base, não só o serviço, a comunicação da Sony com a sua base de jogadores é muito ruim, muito ruim. Muito ruim entendeu? mesmo, cara. É aquilo que a gente sempre comenta que é mais um ponto para chutar o ovo de quem tá falando esse papo de monopólio. É que, normalmente, nós temos gerações que elas dividem, né? Gerações que alternam, dizendo melhor, Sim. a liderança Sim. Então, isso prova que não, não tem superioridade e supremacia, vamos dizer é. De uma empresa sobre a outra num nível monopólio Isso é utópico, entendeu? No 360, a Microsoft deu um pau na Playstation mas no PS4 geração passada, Com o PS4 verdade. não é consciente. É. E sempre quando isso alterna, a empresa começa a tomar vergonha na cara e se mexer. Sim. E eu penso que esse não foi uma, um tapa na cara, esse foi um uppercut <risos> e a Sony tá tonta, entendeu? Eu acho que ela ainda tá pensando como que ela vai poder... Dar uma diminuída nisso E começar a subir de novo Porque a tendência é ela levar o pau Nessa geração hum, Sim, Se ela continuar hum. do jeito que tá Cara, e assim... Então, mas tem um, um projeto Que eu não pesquisei a respeito Profundamente Mas eu não sei se vocês já ouviram falar De um projeto chamado Spartacus Da Sony Cara, eu ouvi falar muito superficialmente Mas que a galera tá então... tipo... Em delírio, parecendo que isso aí vai salvar a pele. Mas explica aí, porque eu também não sei do que se trata não, cara. Então, eles têm aquela PlayStation Collection, que é um, um, um serviço que eles tentaram, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas é inspirado no Game Pass também. Uhum. Mas não, não inclui uma junção de assinaturas, né? É tipo uma galeria de jogos que você paga praticamente o serviço para ter. Esses Spartacus, eu não sei se se trataria da, de uma retrocompatibilidade com os jogos antigos, aqueles mesmo papo que eles estão falando de é. muito tempo atrás. Ou justamente um projeto que vai unificar todos esses serviços para tentar combater é, o Game Pass. Mas minha humilde opinião, eu acho que eles vão tentar investir em uma outra estratégia. Não numa cópia, tipo assim, direta pra competir com o Game Pass. Tipo, a mesma estratégia do Game Pass. Porque, tipo, minha opinião, impossível. Com essa aquisição da, da Activision, da Blizzard, e eles compraram a Bethesda também, né? Bethesda. Compro, cara, um... As, tem... cara, Impossível. Eles uhum. fazerem um serviço que vai conseguir bater de frente com esse. E tem cara, a mesma premissa. Sim, se, quer é sendo bem sincero, cara. Só deles lançarem a Bosta do Playstation Now, cara. Já tá bom, velho. Porra, eu fico muito chateado, cara, com o seguinte sentido. O Xbox só tomando ferro. O que, que os caras vão e fazem? Lança Game Pass. Beleza, já melhora. Aí, Xbox só tomando ferro. Vai e lança o Xbox One X, naquela época lá, pra ser uma supremacia de hardware. Pô, oh, não, não temos os melhores jogos conforme todo mundo está falando, mas pelo menos temos um videogame mais potente. Então faz um movimento. Nessa geração, cara, oh, é gritante é gritante a falta de movimento da PlayStation. O, Sim, o, se você... Eu acho que eles pagaram para ver é A é, Sony Ficou é. um susto com essa compra Mas há quanto tempo A Microsoft está se movimentando oh. Para ganhar mercado aí E a Sony está lá só olhando Luna, ver, né? O que isso aí vai dar Você e pega dar um susto. Cara, eu comprei o, o, o Xbox Series S primeiro R$ 2.500 Na época Cara, pesquisa hoje o preço da plataforma do Playstation digital é mais de 4 mil reais. Por quê? Por quê? N ninguém explica, cara. É assim, velho, não se movimenta, cara, é uma diferença de 500 reais de preço. Aí agora, vai chorar monopólio, cara? A gente... Comunidade, eu odeio essa palavra, comunidade game, eu odeio essa palavra porque eles viram um monte de alienado retardado, cara. Gente, acorda! <risos> nós estamos dando dinheiro em troca de diversão, entendeu? Sim, né? Simples assim, cara, se o cara não tá te dando a diversão que você merece, porra, se... cara, eu, eu tava conversando com a aluna no particular outro dia, o caso mais gritante dessa, desse último mês foi a questão do, do, do Hitman. O Xbox lança na Game Pass o Hitman Trilogy gratuito, entre aspas. Se você quiser comprar, o negócio é 300 reais. Se você quer comprar no Playstation, é 500, cara. Aí eu vi um outro caso, Luna. Pior. Pior. Hum. Aquele jogo da menina lá, com os dinossauros de robô lá, é Horizon Zero Horizon Zero Dawn. Uhum. É. Exato. Uhum. Se você comprar hoje a sua versão pro Play 4 seu, ela não serve, Luna. Se amanhã você quiser trocar pro Playstation 5. Você sabia disso? Hum, é uma, eu não sabia. Cara... Mano, uma palhaçada. Olha... Quando eles estavam pra lançar o PS5, eles falaram que isso daí vai dar tudo que você tem no PS4, ou você vai conseguir jogar no PS5? Besteira. Besteira. e Porque... eles tiram na, na cara dura e ainda quando lançaram a atualização eu acho, alguma coisa assim pra você jogar no PS5, alguns jogos você tinha que pagar, dar um upgrade um negócio assim cara. Você tinha que pagar pra dar o um upgrade do, do, no, dos jogos exato, ah, vocês perceberam que tá... não, pode terminar, depois eu falo não, ela tá fora é da mal. casinha é, é, vocês perceberam que tudo que, que a gente concluiu aqui foi que a Sony tá perdendo não é por causa dos movimentos da Microsoft. Não. falta de movimento dela. É, é cara. É, é, mas Essa é a única conclusão que a gente tirou. Velho. Partido, assim. E o pior, a falta de movimento, ela é explicada porque a galera é fã a ponto de falar que ela tá fazendo certo, cara. Gente, pelo amor de Deus, cara. Não é time de futebol, não, velho. É igual político, é, cara. É, pelo amor de Deus. É igual Deus. político. Você vai ficar torcendo pra um cara que tá fazendo coisa errada? Eu não vou entrar em questão um aqui, não, empresa, É! é ah! Vem a é. dó, cara. É 500 remastas. É igual. Cara, é igual a bosta do GTA, velho. <risos> Cara, você acha mesmo. Rockstar entrou na roda. É, você acha que a Rockstar, velho, vai lançar GTA 6 com os bandos de bobo, comprando conteúdo a danar pra essa merda de GTA 5, velho? Eu adoro o jogo, gente, é mas bom. já virou palhaçada, cara. Mas agora que a gente vai xingar a empresa, eu tenho um xingamento especial. <risos> pra fechar, <risos> pra finalizar. GTS, Ai, vamos lá. Bethesda, Elder Scrolls 6, empresinha safada. Não. sério. Não, como, que... como ousa como ousa falar isso na minha presença gente, como ousa eu, não acredito. eu acho que a gente fecha ah, a Deus. gente fecha a gravação vou... com esse final não, depois, depois desse absurdo aqui gente, a gente se é obrigado a fechar e pessoal quero primeiramente a Luna tá rachando um bico gente. eu ainda vou convencer o Seeker nos bastidores tá pessoal ele vai amar a Bethesda ainda Calma, é porque ele não tem um Xbox eu vou... A gente vai providenciar um pra ele aí Não, chora não, chora não é... A minha empresa preferida, irmão É um descaso, cara É um descaro É, é descaro a empresa, a empresa quebra o coração dos fãs, tá ligado? Não, não, concordo com você Porque eu até falei isso Num vídeo recente meu Aqui no canal é... Sobre a versão de aniversário Que não é uma palhaçada uma palhaçada. Eu, eu ia falar disso. Aquilo tinha que ser de graça, cara, de graça. Aquilo, aquilo que eu queria aquilo podia. cara, cara falar que vale a pena pagar o que o que pagou naquilo, velho. Vai, vai, vai cagar, desculpa. gente eu tô muito puto. Eu tô assim, gente, eu tô puto com negacionista de tudo que é forma, velho. Até no videogame. Porra, cara, acorda. Não é possível. Mas cara. é... <risos> acho que a gente já se delongou pra caralho <risos> é... alguém quer dar uma, uma uma palavra final aí antes de eu puxar o encerramento aqui, gente? só sobre a questão da Sony, se ela tivesse perdendo muito dinheiro enquanto ela não estiver perdendo dinheiro que é o que importa pra ela ela não vai fazer um grande movimento então, não espere um grande Verdade. movimento enquanto ela não tiver isso sim é, o fato é isso cara você vê, no exemplo que eu dei, a Ambev não fez movimento nenhum quando começaram a surgir mil cervejarias artesanais. Ah, nós somos de mercado? Foda-se, vamos fazer cerveja de milha, uma bosta pra todo mundo. E... <risos> quando começou a perder dinheiro, aí a conversa mudou. Ah, a conversa muda. Eu acho que é, eles querem pagar pra ver. Teve algum de vocês que falou isso e eu concordo. Querem pagar pra ver. Até o negócio concretizar e eles começar a perder dinheiro, eles não vão fazer nada, não. Não vão. Mais algum recado aí, gente, é final. É, eu penso que, só para Já, já encerrando mesmo, vamos deixar as nossas redes sociais aí. Famoso mesmo. Vamos, né? vamos. prevale. Manda aí, Siker. Suas redes sociais, onde você tá presente? Estou presente majoritariamente no Instagram e YouTube. É, arroba seeker Acoustic. Acoustic. Ou Arthur Freitas, que é mais fácil, né? Pra achar. Arthur Freitas. E, e ele é isso. Bacana. Luna, quer dar a sua PSN, alguma rede social? Não, não. Só... <risos> Você é só. Você? Não trabalho com isso, não. Teria <risos> algum recado da coruja fumante aí? <risos> Cara, você sabe que eu estou afastado das redes sociais Eu estou presente apenas no coração de vocês Não, ah, moleque <risos> Bom, Não tem redes sociais Galera, quem quiser seguir o canal O canal é o próprio nome, Clonosso. GT. Tô, tô no Instagram, não uso muito o Instagram Desisti da plataforma, depois de muito sacrifício eu Desisti provisoriamente da plataforma Mas estou no Twitch, na, no Youtube e no Twitter também. Twitter estou começando a começar a mexer novamente, mas principalmente YouTube que eu vou estar mais presente. E agora que quem está vendo esse podcast fora do ao vivo, esse podcast o primeiro, ele realmente não foi filmado ao vivo, mas a nossa ideia é que ele seja filmado às terças-feiras. É, a partir das 20 30 21 horas, a gente vai ainda definir o melhor horário para todos os participantes. É, pessoal, gostaria de agradecer a todos que ouviram o nosso primeiro podcast. Gostaria muito que todos comentassem aqui embaixo o que acharam pontos para melhorar, o que, que a gente pode trazer de diferente para melhorar o nosso podcast. Queria agradecer... É a, sua, a, a opinião os... de vocês sobre os temas que a gente aborda. É, exato, lá. se então, concordam... É isso, é isso. Com... De teve algum ponto de vista que a gente não abordou aqui, é sempre bom para, não só para a gente trocar a ideia, melhorar a nossa ideia, né? Exato, cara. E às vezes, enriquecer a isso... discussão aí. É, é, é, é, é. exato. É... Era isso que eu queria dizer. Enriquecer, exatamente, gente. Ouvir outras visões de uma determinada questão é importante em qualquer âmbito da vida. É, mas, obrigado ao. Eu quero agradecer imensamente, pessoal, ao Seeker, Luna e Peri por terem embarcado nesse projeto junto comigo. Espero muito que dê certo, pessoal, que a gente possa gravar aí centenas e milhares de podcasts para o pessoal. É. Beleza? Um grande abraço, gente. Um grande abraço. Falou. Tchau. Falou.